Você chegou no Descomplicando a Moda. E hoje, dando continuidade à nossa maratona de desfiles, vamos assistir Valentino. Bora descomplicar? Valentino Act Collection. Uma coleção de preta-porter, outono e inverno, 21-22, apresentada dia 1 de março, no Teatro del Piccolo. O Teatro Piccolo, localizado em Breira, foi fundado em 1947, logo após a guerra. E foi o primeiro teatro italiano a ser permanente. Antes os teatros não eram permanentes. E é o Teatro Piccolo também que vai ter Uh, cursos, como o curso de ventríloco, de mímica, feito pela Niltia Prada. Vocês, então, podem ver que é um teatro, assim, muito importante para a história da Itália para a história de Milão, e que ele tem seus valores de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão, os quais Paolo Piccioli disse compartilhar com a marca, com a Casa Valentino, e por isso ele escolheu esse teatro para ser o cenário dessa act collection, act de atuar, de atuação. Então é mais uma vez ele considerando que um fashion show se aproxima de um espaço teatral. Não é a primeira vez que isso acontece, a gente já teve desfiles que aconteceram em teatro, mas sabendo de que o Pier Paulo Piccioli não pega nada ao acaso, porque, ah, é um teatro bonito e merece. Não, tudo dele é muito conceitual e muito bem amarrado. Ele vai ter a orquestra do teatro, junto com a cantora Cosima, que vai cantar a capela, começando... Quer dizer, começando e terminando com a música da Sinead O'Connor, de 1989. Aquela que eu não lembro o nome, mas que fala It's been seven hours and fifteen days. Então, que é aquela música bem, desde que você deixou o seu amor por mim. Uma coisa bem lângida, bem romântica. E ao mesmo tempo, eu não sei se vocês têm presente a imagem da Sinead, que ela era meio skinhead, ela tinha aquele shaped head, hair, e, e aí ela tinha essa imagem contrastante, uma imagem extremamente urbana, mas extremamente poética, extremamente romântica. Será que a gente vai ver isso aqui? Bora assistir? Vou começar. Zen Fifteen Days e aí, a gente começa já com short. Os cumprimentos, assim, curtíssimos, muitos shorts, a gente vai ver nessa coleção. E aí, parece que, de certa forma, porque a música canta, é, eu saio todas as noites e durmo o dia inteiro e com esse tom assim meio saudosista, né, de uma vida que não faz mais parte da nossa sociedade. Uh, uma gola com colarinho extremamente largo é algo que eles consideram, que parece que foi a crítica falar que tem muito de anos 70, mas para mim é só esse ponto aí. Essa capa, Muitas capas aparecem, essa capa em especial, uma capa que a gente já viu, mas de novo, vindo lá da alta costura, nós, a gente falou como isso ia declinar, a gente se perguntou. Tá aí a declinação das capas da alta costura, vem muitas capas nessa, nessa coleção. Capas essas curtas e de alfaiataria extremamente bem feita, mais uma. De certa forma, ela vai ocupar o lugar do blazer, mas um blazer que você pode uh, usar de forma prática, tanto em ambiente, ele vai muito bem do ambiente interno ao ambiente externo. Então, aqui eu acho que ele joga muito com a praticidade. Preto e branco? O tecido, assim como na alta costura, o tecido, a gente vê que é o tecido que faz a, a estampa em jogo de... Uh, o tecido sai da, da bidimensão do tecido para tridimensionalidade, ou seja, ele ganha textura, ele ganha volume trabalhando ele mesmo. Então, o tecido é a estampa, o tecido é a estrutura, é o que chama, é o que atrai... Trico e alfaiataria bem casados, observem o tanto de, uh, não só o curto dos shorts, como também as bainhas mais curtas, homens e mulheres juntos, especialmente que a gente está falando de um espaço que é Milão. Milão uma cidade que, que trabalha muito com a austeridade, uma austeridade moderna, sempre vindo de todas as... Essa capital da indústria que Milão é. Aí a gente tem o lado romântico, que afinal Valentino é uma marca de Roma. A gente tem o babado, o, as golas altas, toda essa suavidade romântica que o, o Pierpaolo Piccioli tem. E como eu dizia, Milão sendo industrial, a gente tem aí um contraste muito grande, que é justamente o preto e o branco vai, vai dar... Uh, essa essa base essa força para esse contraste o desfile é totalmente preto e branco pontuado daqui a pouco a gente vai ver de metalizados a trama o rendado a rede você é outra coisa também que quando a gente que a gente vai ver que os losangos dão essa coisa da rede a própria rede impressa que a rede feita recortada que é essa considerada um pouco de camada protetiva. A gente não pode esquecer que a nossa pele, entre a pele e os músculos, a gente tem toda essa camada, é, essa rede mesmo protetiva. A noite vem com a transparência do Valentino, que já é a, uma das características, da, um dos valores da marca, a transparência trabalhada, a renda finamente uh, trabalhada e reaplicada, que também é da casa, as bolsas estruturadas, que nessa temporada tem sido uma tendência forte, com studs, com a, a, aquelas uh, taxas, que também o, o Pierre-Paulo Piccioli até entrou com o pedido de fazer com que uh, o modelo dele de studs seja a marca depositada, marca registrada, né, em português. O preto e branco chega até na, na bolsa também, um peacote bem pequeno, mas aí a gente tem esse volume bolha bastante que de novo remete aquela coisa da carapaça da proteção os coturnos que lembram bem essa essa essa final dos anos 80 início dos anos 90 que tem sido bastante revisitado em termos de tendência a ah, por vezes olha a gente tá vendo que há aplicações ou aplicações do próximo tecido apareceu uma capa que era a trança branca esse aqui também tem uma aplicação ou seja o que faz a, a textura o que faz a estampa da roupa é o próprio tecido que é uma coisa que ele declinou da alta costura um uh, casaco longo os casacos longos têm sido pouco vistos em termos de números dentro das coleções os curtos têm tido preferência Olha que coisa maravilhosa, o decote V, que tem sido também em várias coleções uma constante em termos de proposta. O dourado, o dourado metalizado, metalizado tem aparecido e ele escolheu o dourado como o ponto de cor, sendo a cor metalizada, o dourado. As linhas retas, em sua base, a gente não vê cinturas marcadas, não, a gente não vê nada assim em evidência, a não ser as pernas, evidentemente, por causa dos comprimentos curtos. Homens com bolsa, uma, uma, uma praxe habitual milanesa e que, de repente, cada vez mais vai tomando uh, vulto, vai, vai ganhando lugar nas outras cidades do mundo. O que é, é extremamente elegante, né? Considerando que eu acho muito feio, pessoalmente, eu acho muito feio aquela coisa de homem que você olha atrás, tem um, uma, uma, um pedaço da bunda maior, porque tem uma carteira enorme, aquilo eu acho extremamente mau gosto. Aí é que o preto e branco, é desculpa, eu tive que fazer um comentário totalmente pessoal. Mas, de novo, essa saia de nesgas, que poderia... De, de nesgas, olha, de prega macho, que geralmente a gente vê essas saias longas, ela vem aqui uh, curta, junto com laços de organza ou de musseline, eu não sei exatamente porque hoje em dia os tecidos são bastante tecnológicos. Olha esse trabalho de patchwork formando V e ao mesmo tempo fazendo um jogo ótico. Isso, de novo, lembra muito anos 80 e a revisitação desse jogo ótico preto e branco dos anos 80, que foi feito nos anos 90, dando a simplicidade da, dessa coisa retilínea, mas com uma leitura estética forte facílimo de, de coordenar as peças evidentemente preto e branco você está aí no momento binário e aí como nós vivemos também esse, esse momento de ser ou não ser essa coisa muito passional italiana que né ou vive ou morre e a transparência no branco, o branco sendo o renascimento e a morte, o preto sendo a energia dinâmica e a morte. Eu acho que todo esse diálogo existencial está presente aqui num espaço que precisa ser relembrado, porque atualmente os teatros estão fechados e é uma vida social que a gente não pode esquecer. Eu acho que isso o Pierre Paulo quis trabalhar bastante, trazer esse apoio a, a sustentar a cultura, a cultura que precisa ser uh, mantida, e relembrada é a excelência humana, a excelência humana naquilo que, naqueles que costuram, que fazem essas peças de corte. A gente tem de lembrar que esses cortes são, não são ao acaso. Se a gente observar, aqui existem muitas técnicas, apesar de que visto a olho nu, pessoas que nem se importam muito, aquelas que só compram, um. ah, isso é roupa, roupa é roupa, não vai se ater à complexidade de confecção dessas peças que mesclam tramas, uh, recortes, comprimentos, combinação de tecidos, de materiais. Aí nós temos mais um pontozinho de cor que geralmente é dado pelo metalizado, foi o dourado e esse rosé metalizado, aquele ouro rosé, Justamente para uma peça de noite. De novo, essa membrana, né? a rede entra colada no corpo como se fosse uma membrana protetiva. Muito mais conceitual do que de uso, provavelmente, é uma comunicação de proteção saltos, altos em contraste com coturnos, então aí a gente tem o espaço interno em contraste com o externo, mini vestidos, mini vestidos, shorts, de novo a rede, um body conscious, que ele já fez algumas vezes trabalhar esse, essa transparência com o corpo, teve um desfile que foi a Naomi, que fechou e maravilhosa dando essa preciosidade do corpo Olha esse final uma modelo que não é esquelética com essa capa maravilhosa de paetê e um, uma peça em rede então a inclusão a inclu pessoas com tatuagem todo mundo é considerada. A gente deve lembrar que, segundo o Pierre Paulo Piccioli, uh, a moda é feita para humanos, para pessoas. Um toque romântico das rendas que nós já comentamos. É o moderno e o austero, Algumas pinceladas de elementos de alta costura, como tecidos transparentes, rendas e plumas. Ah, o Pierpaolo Piccioli é a única ressalva que eu tenho com ele, que eu não gosto muito, se é que eu posso ter essa, essa posição, é justamente o uso das plumas, que me entristece bastante, que vocês sabem que eu sou contra. E uh, outra... Outra peça que também eu não comentei, mas que é tendência, que apareceu no desfile da Prada, se você ainda não viu, assista, é a turtleneck, que é a blusa, que a gente chama de blusa de gola rolê, né? Também presente aqui. Então, mais uma vez, esse contraste do, do urbano e do romântico, do moderno, e do... a gente tem aqui uma roupa em geral, tem umas pinceladas de noite, mas é uma roupa que dá para várias situações, é um casual com uma alfaiataria pensada, é um casual sem ser casual, é uma alfaiataria sem ser uma coisa rígida só para trabalho, eu acho que casa perfeitamente com esse nosso momento de diversidade e inclusão, que vai buscar a vida do jeito que der para seguir a vida, né? E essa a gente não sabe como vai ser o próximo inverno na Europa, então eu acho que eles estão fazendo algo que comunique com várias realidades. E tudo termina onde começa... Com o refrão da música dizendo, nada se compara a você. Então, você, o ser humano, enquanto ela canta isso, o Pierre Paulo Piccioli entra, bate palma e fica à frente. Ele também vestido em preto, com os tênis brancos de sempre. Ele sempre calça tênis branco. termina o desfile com o vermelho Valentino ao fundo do cenário palmas beijos, deixe seu comentário aqui, siga a gente no instagram descomplicando a moda, underline oficial, mt laudares pro meu pessoal, um beijo <música>